Esse vídeo aqui vai ser rápido, objetivo, sem quase nada de edição Porque Eu quero mostrar para você uma forma brilhante de você ganhar dinheiro Sem precisar dirigir, ou se você até mesmo quiser dirigir Mas ganhar um extra a mais, utilizando esses novos aplicativos que estão entrando no mercado Ficou interessado? Assista esse vídeo até o final, já senta o dedo no botão de like aqui abaixo E vem comigo! Vem cá meu amigo ou minha amiga motorista Deixa eu te fazer uma pergunta Quantos motoristas você tem aí na sua rede de contatos Ou amigos, sei lá Que trabalham com os aplicativos 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 300 Quantos amigos motoristas você tem aí? Pensou? E quantos grupos de motoristas você aí participa Que você vê lá que tem muitos motoristas que trabalham Que estejam ganhando dinheiro trabalhando com os aplicativos Quantos tem aí? Já pensou? Já pensou também se pelo menos 10% desses motoristas se cadastrassem através do seu link de indicação e você ganhasse 100 reais por cada motorista que se cadastrasse através do seu link? Quantos milhares de reais você ia ganhar aí? Pensou? E por que você ainda não está fazendo isso? Olha só, tem vários aplicativos aí no mercado que estão entrando e estão oferecendo bonificações assim que entrar motoristas e completarem ali uma certa quantidade de corridas ou completarem algumas tarefas e etc. E você, meu amigo motorista, está perdendo uma grande oportunidade. Olha só quantos motoristas você tem na sua rede de contatos que você poderia estar indicando um novo aplicativo e você poderia estar ganhando dinheiro com eles. Então pense fora da caixa. Olha só, eu vou indicar aqui o aplicativo da City, a City ela tá pagando R$100 por cada motorista que entrar na plataforma e completar as primeiras 100 corridas na City. E você já poderia estar tá indicando esse novo aplicativo que é muito mais fácil indicar do que estar tá indicando o Uber a 99 e não ganhar recompensa porque eles praticamente não estão pagando recompensa nenhuma, eu mesmo aqui no meu canal, vocês podem ver aqui na descrição. Tem o um link da Uber 99 e outros aplicativos aí. E eu praticamente não estou ganhando nada com esses links aí. Porque eles não estão mais pagando. Há um tempo atrás, quem começou com Uber 99 ganhou muito dinheiro indicando. E você poderia estar aí sim ganhando dinheirinho. Através desses amigos seus ou junto com eles. E a City, olha só que bacana. A City ela já está expandindo para todas as regiões do estado aqui. Todos os estados brasileiros. Você já pode se cadastrar e a City daqui a pouco já vai estar começando a ter corrida nesses outros estados. Então olha só a facilidade de você ganhar dinheiro com esse aplicativo da City. E eu não falo só a City, tem muitos outros aplicativos aí, mas no momento eu quero falar da City porque ela está pagando R$100 quando o motorista fazer as primeiras 100 corridas no aplicativo, independente do tempo que ele fizer. Quando ele completar 100 corridas, você ganha R$100 por esse motorista. Olha só que bacana. Então, meu amigo, indique novos aplicativos, comece a ganhar dinheiro sem precisar dirigir, você pode ganhar muito mais dinheiro indicando motoristas. Claro, quando você indica novos motoristas para a plataforma, ela vai se desenvolvendo e assim ela vai crescendo no mercado, trazendo mais benefícios para você que é motorista, que depende ali somente do trabalho de levar o passageiro do ponto A ao ponto B. Assim ela traz mais passageiros, porque ela vai ter a engrenagem funcionando, porque tendo o motorista para atender o passageiro, os passageiros vão se sentir felizes e assim eles vão utilizar mais o novo aplicativo que está trazendo mais benefícios para a gente que é motorista. E a City, além de ela trazer muito mais benefícios para a gente que é motorista do que a Uber E99, ela ainda possibilita ter essa opção de ganhos. Por indicação de motoristas. E se você ainda não é cadastrado na City, o link está aqui na descrição. Então esse é o vídeo de hoje, eu queria trazer para você uma forma de pensar fora da caixa, indicando novos motoristas. E se você gostou desse vídeo, já senta o dedo no botão de like aqui abaixo, se inscreve e ativa o sininho para não perder mais nada de novo que eu posto aqui no canal. E olha só que bacana!